Olá pessoal, vamos novamente ao nosso manual aqui do rap vamos agora separar as bibliotecas necessárias, vamos preparar o um ambiente para que a API em Python funcione, então vamos aqui em escrever aí o código, vamos em Copern System Framework, vamos aqui em Remote API, P0 baseado Remote API, API remota, temos aqui então as funções em Python, todas as funções que podemos utilizar. Aqui, habilitando a nossa API, né? então vamos lá, vamos habilitar, do lado do cliente, vamos habilitar no modo do servidor, do computador do nosso software, né? o nosso software aqui instalado na máquina. Ele faz o papel aqui do servidor e o nosso, a nossa plataforma, a nossa IDE, a interface em Python, será considerado como o nosso cliente, como se estivesse numa máquina se comunicando com o nosso PC aqui, tá? Como se tivesse uma placa, por exemplo, um Raspberry, Raspberry Pipe, Pi, né? Poderia estar se comunicando em Python com a nossa máquina, com o nosso laptop. O RapsPerry seria então um cliente, né? um escravo aqui do nosso servidor, do nosso laptop. Bom, vamos lá. Para habilitarmos, então, por parte do lado do servidor, nós vamos ter certeza que temos o plugin aqui do BluZero, tá? Instalado. Vamos abrir então o nosso simulador. No simulador, nós temos um, um atalho para API, para colocarmos na estrutura da montagem aí da nossa cena, para que haja comunicação. Vou mostrar para vocês esse código aqui. Nós temos uma cena, né? temos as hierarquias, não temos nenhuma estrutura ainda montada, né? robótica. Vamos então aqui, ó, em ferramenta, Tools. Aí estão vendo B0 Remote API Server. Então nós vamos colocar aqui na nossa área aqui de desenvolvimento. Vejam só, olhando para blue Zero Resolver, tá ok? Pode levar alguns segundos. Ele está sendo aqui incorporado, tá? Ele está abrindo até a tela de comunicação na nossa cena aqui do desenvolvimento. Temos então aqui o um nome do nó. Né, BO, Remote API Underline VHAP. Temos o nome do canal, B, B0, né, B0 Remote API. Esses nomes são importantes, principalmente este daqui, na hora de montarmos o código em Python, tá ok? Bom, então já está aqui a nossa interface por parte do servidor. Vamos ver agora por parte do cliente. Antes, porém, vamos colocar aqui já um robô, vamos colocar aqui um manipulador robótico, né? Vamos colocar um que não é móvel, vamos colocar aqui um braço, vulgarmente braço robótico, na verdade, né? um manipulador robótico. Então, esse modelo aqui, né? Foi desenvolvido, né? É... Então aqui as referências, ok? Beleza? Então já temos aqui um manipulador robótico. Não vamos utilizar hoje, mas já vamos deixar aqui. Vamos ver então o que o desenvolvedor fala a respeito da parte do cliente, do lado do cliente. Do lado do cliente, nós temos então aqui que utilizar aqui, aqui não é para ser, vamos pegar para Python, daqui para Python, então cliente Python, nós vamos ter que instalar esse pacote aqui, message Pack, para Python. Para isso, primeiro vocês vão ter que baixar o Python para Windows. Eu tenho instalado na máquina. Nós vamos ver até um detalhe aqui em relação a instalações de Python na máquina. Então, vocês vão ter que fazer o download e instalar o Python em sua máquina. Aconselho a versão, a partir da versão 3. Tá 3.5, eu estou com 3.8 tá Ok? Então a primeira coisa é fazer isso aqui Então temos que ter aí instalado esse MESGPACK Vamos retornar aqui a mensagem né Então uma vez instalado, nós podemos instalar através do PIP PIP INSTALL MSGPACK Se você já tiver com o Python instalado, você pode verificar se o PIP já está instalado no, no seu, na sua máquina as versões atuais de Python já vêm com o Pipe e ele é instalado, a menos que você não selecione ele. Vamos colocar aqui, Pipe, na nossa, na nossa busca aqui, né? Vamos dar uma olhada, quer ver? Pipe, vamos ver. Aqui, ó, Pipe. Vou clicar aqui, vamos pegar, vamos abrir. Vou clicar em abrir. Tudo indica que está instalado na minha máquina. Veja, ele abriu. Então, nós temos certeza que ele está instalado na máquina. Então, podemos executar este comando aqui para instalar o MSG Message Pack através do nosso PowerShell. Então, vamos dar um Ctrl-C. Vamos pegar o PowerShell do Windows. Vou dar agora um Ctrl-V. E vou dar um Enter para instalar o nosso msg Pack, Message Pack. Nós vamos instalar através do nosso Windows PowerShell. Vamos fazer a instalação no Python. Ok? Vejam, ele começou a instalar, fazer a instalação. Aí foi bem sucedido a instalação. Ok? Então, eu já tenho ele instalado na máquina. Então, eu, esse passo já foi realizado. Então vamos lá, nós estamos preparando o ambiente para API por parte do cliente. Por parte do servidor nós já configuramos aquela área né, que estamos montando. Vamos até salvar aqui, ó, File, Save cena S, Copelia Simulation Sene. Eu criei uma pasta aqui em documentos para guardar todos os arquivos que iremos precisar. Eu vou chamar esse aqui de teste underline 1. Vou salvar essa cena e já está configurado aqui a nossa API remota por parte do servidor, ok? Bom, vamos lá. Então, vamos voltar às instruções por parte do cliente. A estrutura da API já já está instalado o Message back. OK? Agora vamos aqui, nós vamos precisar dessa API aqui, ó. B0 remote API e B0 também ponto, Tudo.py, ponto né? Tudo em Python. Isso aqui está numa pasta. Deixa eu ver aqui se ele fala nessa pasta aqui, ó. Programming remote API B0 Python Esse teste aqui não funcionou. Tá? Eu não, não vou usá-lo, vou usar um outro, vamos fazer um outro teste. Mas vamos lá, vamos lá na pasta. Então, aqui no meu, eu instalei na unidade C, Arquivos de Programa, Compelia Robotics, Compelia Simulation Education, e aí nós vamos em Programming. Em Programming, B0 Remote API, Brindings é aqui que nós vamos pegar duas APIs aqui. Python tá aqui ó. Vou dar um vou selecionar, vou dar um Ctrl C. Vejam que eu estou utilizando uma interface gráfica aqui Tony ID que eu uso em esp 32 Eu vou ter que desinstalar isso aqui porque isso aqui vai dar um, um conflito aí com a, a, a nossa simulação. Não vai dar certo, ele não vai conseguir chamar a API Então observe se vocês não tem alguma coisa aqui Se der erro aí, vamos ver o erro que vai dar aqui depois Mas se der erro, vocês vão ter que eh, desinstalar o software que está atrapalhando Aqui era para estar com o padrão do Python Eu também tenho que apagar uns programas aqui que eu instalei a mais Vamos salvar aqui então na pasta que eu criei né? Vamos colocar tudo aqui dá um ctrl v aí. já temos duas api vamos voltar lá novamente algumas coisas aqui não deram certo eu quebrei a cabeça vou mostrar já o caminho direto para vocês tá eu tenho que pegar também aqui essas duas eu já peguei tenho que pegar as livrarias do blue zero né o azul zero aqui e deixa eu ver aqui hein? e suas dependências é ele não Explica direito quais são todas as dependências. Eu quebrei a cabeça, estava faltando arquivo aqui, eu tive que pesquisar. Né? Pegar então lá na unidade C, nós vamos até arquivos de programas, vamos em Copelia, Copelia Simulation Education. Vamos precisar pegar essas, esses arquivos, esses DLLs aqui. Então, tem que pegar todos esses aqui. Vou pegar por partes. Vou pegar esse. Vou colocar aqui. Ctrl V. São 1, 2, 3, 4, 5, 6. Boost. Ok? Essas DLLs. Vamos voltar lá. Vamos pegar mais três bibliotecas. Vamos pegar essa biblioteca, LibZMQ. Vamos pegar a iz4, DLL, e vamos pegar também essa última aqui, a zlib. Então, vamos lá, vamos levar lá para a nossa pasta. Pronto, já temos aqui o suficiente para rodar em Python. Nós temos, então, aqui uma... 2, três, quatro, cinco, seis, sete, 8, 9 DLLs e temos aqui dois arquivos aqui da API, tá? Para rodar o Python. Vamos lá. Agora vamos continuar aí com as instruções aqui. Já foi feito, suporta B0, tá? Tá tudo em ordem aqui. Então vamos voltar ao nosso exemplo aqui. Nós temos que adicionar para rodar nas bibliotecas, nós temos que clicar também aqui, selecionar B0 Remote API Service, tá? Ele vai demorar um pouco aqui, vai... Olha, já startou até, não demorou muito, tá? Vamos ver se a gente consegue fazer alguma comunicação. Aqui ele, ele indica tudo o que está acontecendo, tá? Então, da parte aqui do nosso servidor está em ordem, está funcionando. Agora vamos ver aqui da parte do nosso cliente. Vamos executar, vamos criar aqui um, um programa em Python né? e vamos fazer um teste de comunicação. Eu vou mandar uma mensagem aqui para a barra aqui do nosso simulador, tá? Nessa janela aqui. Vamos então abrir a nossa interface do Python, né? uma interface tradicional simples existem vários aplicativos você tem que ver qual que é a melhor interface para você utilizar mais cuidado com os conflitos que podem ocorrer bom pessoal eu tive que acabar reinstalando o Copelia Simulation refiz todos aqueles passos lá de criação das pastas e vamos então agora fazer um teste com um pequeno programa de comunicação serial aqui, testando a comunicação TCP IP aqui entre o nosso laptop, que seria aqui o, o nosso servidor, e um cliente através da interface da IDE do Python, né? Vamos lá, então vamos colocar aqui, vamos criar um pequeno programa e guardar na pasta dos arquivos das APIs. Então vamos aqui, new file, vamos colocar aqui então, import b0 remote API, certo? Isso aqui nós temos como nome, né? Vamos abrir aqui o nosso simulador Vou abrir de novo Eu reinstalei tudo novamente Vamos abrir aqui a nossa cena de teste Vamos pegar cenas Como eu instalei, não está aqui recente Então vamos Open Scene Vamos abrir então nossa cena Nós salvamos aqui em documentos tá aqui o nosso teste vamos abrir veja que a API aqui já quer abrir né já b0 remote API tá não foi detectado mas nós vamos aqui minimizar essa vamos minimizar essa tela aqui e aí, ó, tá aqui, né? Vou dar um duplo clique. Tá aqui, ó, o nome do canal. B0 Remote API, tá? Para fazer a nossa comunicação com o nosso simulador. Então, vamos prosseguir. Então, import b Remote API. Opa, coloquei tudo grande, vai dar um erro aqui. É minúsculo. Vamos colocar aqui. Import Time with remote API ponto remote API client B0 remote API underlying python light b0 remote api s right right ponto função, né, lá do nosso do Python, nosso simulador, né? Estou aqui acrescentando, opa, é status com S maiúsculo. Estou aqui acrescentando na barra de status uma Mensagem: Nós vamos colocar uma mensagem lá. Então, vamos colocar aqui o famoso hello, word, olá, mundo, certo? E ah, eu preciso colocar aqui dentro, vírgula. Client, ponto, simulation, default, Publicar com o padrão, certo? Agora vamos salvar lá dentro da pasta. Vou chamar de teste um. Então vamos agora salvar. Agora nós vamos aqui. Vamos adicionar aqui o B0 Remote API. Que ela estava parada, não foi localizada. Tá? Agora start on script B0 Remote API Server. Então, eu estou agora com o canal ligado. né Vejam, rodando. Perfeito? E vamos agora mandar a mensagem né nós temos aqui o um monitor também informando aqui tudo que está ocorrendo tá ele está com a b0 remote api on tá Ela está funcionando e vamos mandar uma mensagem né deixa eu ver aqui uma maneira para ver aqui a barra de status. Nós vamos ter que minimizar depois. Vamos lá. Então, vamos aqui em run. Rodar o módulo. F5, ou run module. Vamos clicar aqui. E vamos rodar o nosso pequeno programa. Opa. E falhou. Temos um erro aqui. Ah, escrevi aqui o E. Maiúsculo aqui no Remote pi Vamos ter que refazer esse código aqui. Então, fechar aqui. Vamos acertar. Cadê o nosso código? Vamos abrir aqui. Vamos acertar o código. Remote. Vamos salvar. E agora vamos rodá-lo. Agora foi, está rodando, conectado, opa, deu um erro aqui, onde está o erro? Na linha 5, linha 5, vamos dar uma olhada na linha 5, opa, tem um S aqui, vamos deletar aqui, salvar novamente e vamos rodar, agora tem que dar certo, vamos lá, agora foi, Vamos dar uma olhada se a mensagem foi. Vejam, está aqui, hello world, olá mundo. Então, a nossa comunicação está funcionando. Ó. Tem tudo aqui que nós tentamos, as conexões, ó, foi enviado aqui, certo? Vou enviar novamente. Vamos, ó, 8 horas 59 minutos e 38 Agora já são 9 horas. Vamos, vamos fechar aqui. E vamos rodar novamente, ó. Olha lá. Está lendo. Tivemos um ping. Ele, ele já escreveu aqui e informou a hora em que foi executado, tá? Vamos ver lá na outra, nossa, na outra tela. Veja só. Vejam aqui também, tá? Ele foi... É, executado remote API, o cliente e fez execução e parou, certo? Tá guardando uma nova instrução. Vamos, vamos ver por aqui ó. Vamos fechar aqui a execução, vamos minimizar aqui. Pessoal, finalmente então conseguimos aqui fazer a comunicação. A nossa API para Python está funcionando. Sempre verifiquem se vocês não têm várias distribuições de Python dentro da máquina, apaguem tudo, instalem corretamente o Python, porque senão vamos ter problemas. Não esqueçam de manter os arquivos aqui numa pasta separada, tá OK? O programa que você quer rodar também dentro da pasta as DLLs, as APIs aqui, tá ok? Bom, pessoal, até o próximo vídeo. Até mais.